Ainda bem que chegou. Chegou em cima da hora, mas chegou. Fala, galera! Eu sou o Thiago Fracão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, hoje é dia 8 de novembro, o dia do aniversário da Thaís. E essa caixa aqui, essa caixa misteriosa que eu já abri, vai ser uma surpresa, mas vai ser uma trollagem que eu vou tentar fazer com a Thaís. Como hoje é dia 8 de novembro, que é o aniversário da Thaís, eu vou pegar e vou meio que fazer uma surpresa aqui pra ela. Eu comprei ali um bolinho, uns docinhos, vou colocar algumas bexigas em algum lugar e vou dar essa caixa misteriosa pra ela. Eu vou embalar ela, claro, só que eu acho que ela vai ficar muito puta comigo da cara, ela vai ficar muito pistola comigo, porque aquilo ali, galera, não é um presente de dar no aniversário. Sinceramente, não é. Eu comprei aquilo porque, na verdade, a gente precisava disso, aí eu decidi comprar, só que eu vou... Trolar ela falando que esse vai ser o presente de aniversário dela, tenho certeza que ela vai querer me matar, velho. Mas no final de tudo, eu vou dar um presente que eu comprei para ela. Na verdade, ela queria muito um anel de formatura, só que esse anel de formatura tá muito caro agora e não dá para mim comprar. Aí eu resolvi comprar uma pulseira para ela prata, isso era é bem bacana, bem top. Vocês vão ver durante o vídeo quando ela abrir. Só que eu vou esconder esse daqui e vou dar aquela caixa. Ela vai ficar nossa. Ela fala, nossa, que caixona! tal. Tá, acho que ela vai ficar animada pra caramba. Quando ela abrir, meu Deus do céu, ela vai ficar louca comigo. Só que o problema é o seguinte, galera: eu tenho que pegar dar um jeito de meio que deixar algumas bexigas, algum... fazer tipo um negócio meio surpresa, falar como se fosse uma coisinha surpresa que ainda tem que buscar o Cauê na escola, e depois ir buscar ela lá na loja, no escritório dela só que eu não sei como que eu vou fazer pra poder ela chegar e eu e o Cauê pegar ela de surpresa, cara não sei se eu deixo tudo meio no jeito, mas escondido, as bexigas e tudo aí eu falo pra ela, amor, vai tomar banho rapidinho que a gente vai sair Algum lugar Aí enquanto ela vai tomando banho Eu venho aqui e preparo a mesa Tudo para depois instalar as câmeras Poder pegar ela a Pegar a reação dela Não sei ainda como que eu vou fazer, galera Mas sinceramente Ela vai ficar muito pistola com isso aqui, velho Que eu vou entregar para ela E eu vou ter que embalar Já estou com as embalagens aqui, pessoal Embalagem grandona E vamos ver o que, que vai dar Galera, peço pra vocês deixarem muito like Se inscrevam no canal, eu sei que vocês gostam de trollagem E vai ser meio que uma trollagem Eu trollando ela no aniversário dela Com um presente aí Que ela vai ficar muito pistola, velho Então, não esquece de deixar o like E bora pra mais esse vídeo Bom, galera Eu vou embalar essa caixa Não vou mostrar pra vocês ainda o que, que é Que vocês vão ter que ficar durante o vídeo aí Pra poder ver o que, que é isso daqui E pegar a reação dela só que ela vai ficar muito pistola, porque se me desse uma coisa dessa no, no, no aniversário, ou qualquer mulher que recebesse um negócio desse no aniversário, ia ficar pistola. Vai falar que não vai ficar chamativo. Só que agora eu tenho que pôr um laço aqui. Comprei esse laço aqui, cara, e eu não faço ideia como que põe. Ele tem esse negócio aqui. E agora, velho, como que eu faço isso aqui? Eu não sei como que faz isso aqui, velho Ah, velho, eu vou pôr assim, ó Vou colocar uma fita Não sei o que eu vou fazer, não Vou colocar uma fita aqui Eu não vou saber fazer isso, não <risos> Ficou feio pra caramba véio. Eu acho que ficou bom, velho, ó Tipo assim, num... Vou passar uma fitinha ali Eu não sei como que fazer isso aqui Dei uma rugadinha aqui Mas ficou louco, mano Olha o tamanho dessa... Eu chegar assim pra ela e falar tá, olha aqui, mano Ela vai ficar louca, velho Ela vai falar Nossa Senhora Será ela vai ficar pensando na hora que ela abrir, ela vai se surpreender. Ela vai pegar e vai querer me matar, mano. E agora eu vou ter que esconder o bolo na geladeira em algum lugar que ela não via, esses docinhos. Vou deixar as bexigas cheias e as velas. E vou esconder o presente dela. Bom galera, eu não sei como que eu faço. Se eu mando ela, eu falo para ela tomar banho. Aí. Eu preparo as coisas aqui. Eu acho que vai ter que ser o jeito. Porque se eu deixar pronta aqui, eu não vou conseguir é, ligar a câmera. não vou pegar a reação dela. Aí ela já... vou ter que ligar a câmera e ela já vai estar tá aqui. E eu quero pegar a reação dela vendo o bolo, vendo as coisas ali e tal. Pra ela pensar que é uma festinha que eu tô fazendo uma surpresa mesmo. Pra poder ficar legal o, o presente. É meio que uma trollagem. E depois, mais tarde, à noite, eu vou levar ela pra, pra jantar em algum lugar aí. Pra comemorar o aniversário dela. Então... Assim que der tudo certo, galera, que ela. Vai, vou fazer desse jeito. Vamos falar pra ela tomar banho. Assim que ela estiver tomando banho, eu ligo as câmeras. E ponho pra gravar. Duas câmeras. Falo que é aniversário dela. Aí eu falo pro Cauê pra ela começar a cantar parabéns, acender a vela. E vamos ver o que, que vai dar, galera. Vamos trollar a Thaís. Pessoal, ela acabou de me mandar mensagem que é pra mim ir lá buscar ela. Então, eu já deixei tudo no jeito. Tem que jogar esse aqui fora, ó. Esse aqui também tem que guardar. Guardar aqui fora pra ela não ver. Isso aqui eu vou pôr aqui. Neném, vai meu pai vem, tá? Tá bom? Espero que dê tudo certo. Eu tenho que fazer é, ela ir direto pro banheiro. Pra ela falar que ela tem que tomar banho, falar que eu marquei um, um... Ah, não sei, falar que eu marquei algum horário, alguma coisa lá em algum restaurante. Eu, eu, não sei, não sei. Eu vou ter que inventar alguma coisa ela tem que ir direto pro banheiro tomar banho pra mim poder conseguir ajeitar aqui. Porque, se ela for mexer nas coisas, ela vai acabar encontrando, velho. Então, vamos lá, vamos lá buscar ela e o Cauê. Bora. Galera, a minha irmã acabou dando uma carona pra, pra Thaís. E ela tá na minha mãe junto com o Cauê. Eu tô indo lá agora buscar eles. E eu resolvi falar pra ela: tô gravando um vlog, vou fazer uma surpresa pra ela. Que vou levar ela num restaurante. que eu Fiz uma reserva num restaurante lá. E eu quero filmar a reação dela pra poder ser a surpresa. Vou falar pra ela chegar em casa e já ir direto pro banheiro tomar banho pra poder dar certo. Tô quase chegando aqui e vamos ver o que, que ela vai falar, velho. falar que já estamos quase atrasados, que a reserva é pra 7 horas, então tem que chegar e tomar banho rapidão. Pai. Oi. Hoje é aniversário da minha mãe. Hoje é aniversário da sua mãe, cara. E hoje eu ganhei cartinha na escola. Ganhou cartinha? Uma cartinha, só. Que da hora. Ah, tem mais duas lá na casa da Alice. Amor, ó, tô gravando um vídeo aqui e é o seguinte, hoje é seu aniversário, parabéns, né, É o aniversário da mamãe. E eu reservei. É, eu fiz uma reserva num restaurante lá em Maringá. Só que essa reserva é pra 7 horas. Um local muito top e eu vou gravar porque eu quero ver a sua reação lá, cara. Muito top. Eu é, e o é, é, Cauê vai levar você de presente. Posso lá. ir, pai? Nós três presente. Aonde que é? É, ah, é surpresa, só que é às 7 horas a reserva. O que que é isso daqui? Que que é isso? meu presente? Então, esse é o seu presente, a reserva lá no, no local. Ah, o que, que é isso? Esse isso? É isso da sua mãe. É. Mas só isso? Ah, não é só isso. Você já ganhou presente do seu pai hoje. Hum, mas eu queria um presente seu. Um não, presente mas você vai gostar, porque lá o local é da hora. Só que é o seguinte, lá é 7 horas. Já? 7 horas. Tem que chegar em casa, você já toma banho rapidão Aí já depois, aí depois tempo, enquanto mano. você vai Então, chega em casa, toma banho rapidão Enquanto você vai se arrumando Aí eu já coloco o Cauê pra tomar banho E depois eu vou rapidão, tem que ser de gelo, cara mas, mas tem que lavar o cabelo, Thiago. Não, não, não vai dar tempo, não Beleza? Passou uma água no cabelo e, esse, é para água Esse é o presente que eu e o Cauê vai dar pra você de aniversário que Tá bom? bom? Vamos, Cauê Já rapidão, Thaís, senão ela tá atrasada, hein mas como que é o lugar? Não, é surpresa Mas eu, acho... eu, não, eu tenho que saber como é a roupa Não, põe uma roupa lá de sair, vai Mas não tem roupa pra evento. ser, É lugar chique que... É, rapidão, hein, Thaís Galera, ela tá saindo do banheiro Mamãe, mãe tá aqui Muita felicidade Muitos anos Eu vou pegar, vem cá Pra você E esse é o seu presente Desse tamanho? Desse tamanho uma foto, mãe Eu também tenho um pra você Eu Ai, que lindo, mal pagar Olha mãe, eu também tenho um pra você Que lindo Mãe, eu também tenho um pra você hum. E Fica acabou bom. Que lindo pra vocês que fizeram tudo! Sim, mamãe! Eu também tenho um presente pra você! Vem? Cadê? <risos> <risos> ah, deve te matar! É mentira o negócio desse salário? Pode apagar? Peraí, é, pode apagar, faz seu pedido! Pode falar tá. Esse é um presente que eu e o Cauê Deu pra você Eu não consegui fazer o lacinho aqui Aí eu fiz assim Vai desse tamanho? Desse tamanho Espero que você goste, né Cauê? Hum, é tão brincadeirinha aqui Amor, ah. espero que você goste É Perfeito. Tá um presente então, desse tamanho Bem como não gostar Será? É. É com muito carinho que eu e o Cauê dá esse presente pra você, coração. Seja, seja, seja. Cadê filha? Ajudando filha? É. Eu. Espero que sete. você goste. Da no tipo Gostou, amor? Foi de muito coração que a gente comprou para você, né, filho? Panela? Ah, é, é para você fazer comida para nós. Você não gostou? Nós tava precisando de uma panela, esse é o aniversário, já aproveitei. Ó, é até vermelho embaixo, bonito. Gostou? Não. Aí tem bastante, deixa ó. Deixa eu ver. Não parece cara? Ah, porque eu não achei que você ia me panela, né? Panela Mas... é coisa pra casa, não é coisa para mim. Ah, mas é uma coisa que você vai utilizar todo dia. Não é, Cauê? É, deve ficar velha e É, deve ficar velho e, <risos> é, ficar velho e Mas isso é aqui vocês usam também, né? Não, mas nós deixa só você usar. Né, filho? É, até essa aqui. Nós deixa só você, pode ser? Parece que ela não gostou. Você não gostou, amor? Não, eu gostei. Sinceramente, fala. Você não gostou? Não, eu gostei bonita tudo mas eu não achei que você ia dar panela de aniversário né? nossa olha aí um monte de panela você queria o que ah não sei ah, ela tava perguntando todo dia que queria um anel mas anel não tem é muito caro então eu achei que poderia ser um anel mas um anel desse, mãe? Então. mas tem, uma... tem outro presente aqui para você uhum. Eu vou fazer! Tá do meio! Não é anel! Não é anel não! Pode abrir? Oh, é. Pode abrir! Aqui o pai mancha das bravas! Hum, o que será? Aí? Não é anel! Não é anel não! <coughs> não, é não. não. não. não. Você vê que ela vai fazer aquela cara de novo, velho. Né? Quer ver? De novo. Não é anel. Não é anel, falei. <risos> não, é... não é anel não, filha. É... Ah, tá... é! Cala a boca, olha! Cala a boca, filha! Olha esse filantro! Olha que só! Ah, tá aí! Tá, tá, tá, tá, tá. Não vem não, mano! Eu comprei de coração! É uma Pandora! Eu lembro que um dia você tinha falado que queria uma. Hum. Eu já comprei dois pingentinhos aí. E um veio de cozinha. É de cozinha? Um negócio de cozinha. Olha, louco, você ia é dar do gênio, filho. Deixa eu ver, mãe, deixa eu ver. Mostra aqui pro pessoal ver. Que lindo. Você gostou, amor? Ah, Aham. Não, sei, deixa eu mostrar pra não eles. é um anel, mas... Deixa eu mostrar para eles. Ei, ei, Cauê. Ah, um o Cauê já tá estragando tudo o meu aí, presente, cara. Eu nem, eu mas perdi. eu não dei que pegar na mão, eu nem terminei de ver. Ah, não. Pessoal. Eu não sei se é isso um, uma chaleirinha, não sei se vai é pegar bem no canto, que acho que é uma lápoda de gênero. aqui. Agora tem que encher de berlock aqui. Ah, então, me arrependi de ter comprado isso aqui, cada negócio desse aqui é uma fortuna. Ah, tô, eu sou uma princesa, agora eu tenho a minha carroça. Gostou, amor? Então, obrigada. Deus abençoe. Mãe, obrigado, Cauê. Mãe, você gostou do jogo de panela? Agora eu gostei. A panela você não gostou? Agora eu gostei Agora você dela, gostou? Meu, obrigado. É, galera, ó, fiz uma surpresa. Isso aqui, na verdade, eu comprei porque a gente tava precisando, né, amor? Uhum. Mas eu fiz uma surpresa. Eu não sabia que eu tinha comprado isso aqui, ó. Não. Eu falei, eu vou dar de presente de aniversário pra ela. Você consegue pôr aqui? Gente, eu tava doido com uma, uma pulseira dessa. acho linda, só que ela é muito cara. Mãe, hum. estrela. Só que eu uso. Eu gosto mais de dourada. Ó, não sei se você comeu. Essa daqui. Com essa, prato. Então, essa daqui era maior que tinha, tinha uma menor. Fica, pode trocar. trocar. Eu Meio grande, não ficou? Então, eu peguei a maior porque eu não sabia. É assim mesmo. Tem uma menorzinha lá. Pai, vem aqui. Vai, Olha, vai, gente. Aí. Que chique, ó. Agora eu tenho que colocar mais berlock oh, Vai ficar oh, ah. bonita. É, ela esqueceu de falar pra você. Essa panela aqui é, ela é uma porragem! Só pra gente ver isso aí. É uma trolagem. Eu gostei, galera. Eu sei que escolheu. Galera, é. espero que ela tenha caído aí na, na surpresa, na verdade foi um surpresa. Gente, nem panela pô, de aniversário, porque se fosse presente de casamento. Olha o Lô tá em cima aí de aniversário. Vai dar pra ver. E deu um o maior trabalho pra mim conseguir encontrar esse aqui, velho. Aqui, Marielle, pra comprar. Só Mas é lindo que... esse jogo, hein? Tem um monte de panela, pessoal. Eu nunca tinha visto um jogo com um monte de panela assim, ó. Quer mostrar agora? Ó. É tampa é de vidro, panela, ó. É tampa de vidro. É Abre essa daí, pro pessoal ver. Oh, Ô, oh, gente. Gostou, eu... amor? Eu acho agora você tem. gostou, né? Agora oh, é Eu é. acho que tem umas 10 panelas aí. Tem bastante mesmo, né? É. Ah, tem, tem umas 10. Vai esse, a minha abrir. Não, mãe não vai abrir, não abrir, agora. Agora, não, eu eu abrir agora não, Deixa eu Você não vai agora comer bolo? Eu hum, quero. comer um bolo. Então, eu posso tirar. Eu fui acender assim esse negócio aqui e queimei minha mão, cara. Ah, deixa eu falar um negócio aí. Pessoal, muito, muito obrigado de coração pelo tanto de mensagem que eu recebi, Thiago. Eu, não, eu recebi tanta mensagem que eu não dei conta ainda de abrir. Pessoal, Sério? muito obrigado mesmo, de coração. Vocês, olha, vocês são demais. vocês tem nem palavra pra descrever. E se vocês quiserem me mandar uma cartinha ainda, mesmo que já passou meu aniversário, manda uma cartinha aí na caixa postal nossa, tá? Que eu vou ficar muito, muito feliz. Tá me marca descrição. lá no Instagram. Pode postar lá no Instagram, me marcar, que uma hora eu vejo, por mais que demore, porque tem muita mensagem. Nossa, Thiago, eu fiquei até assustado, o tanto de mensagem que eu recebi. Eu falei, nossa, Bastante, né? demais, fez, o pessoal. Lá, tá, tá. E ó, galera, hoje é dia 8, <coughs> dia 8 de novembro, aniversário dela. E estamos aí, ó. De novo. Fazendo essa festinha. E tá aí. Você tomou banho, se arrumou. Agora não vai ficar em casa, vai dormir de boa. Sério? Fechou? Tá bom, aí eu ganhei. Não, não, Mentira, eu vou levar você num restaurante pra gente comer alguma coisa. Nossa, mas lembra? Você, você merece. É verdade. Você merece. Eu porque eu sou uma princesa. Não é pra também, não. <risos> Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscreve no canal se não for inscrito. Até a próxima, tamo junto. É nóis, falou e fui!